de marketing e vendas, meu nome é Caroline Lima, eu sou uma das gestoras do programa Meu Primeiro Negócio. E hoje esse vídeo aqui é para poder explicar para você que é voluntário, quais são os seus papéis dentro do programa, quais são as suas responsabilidades, como que você pode orientar os alunos nesse processo. Então agora eu vou explicar tudo para você sobre esses planilhos, relatórios, tudo que pode ajudar você a conduzir esse programa dentro da escola, tá bom? Primeiramente, o voluntário também é chamado dentro da, do programa de advisor. Por que, que ele é chamado de advisor? Porque ele vai orientar os alunos, principalmente né, como você é voluntário de marketing e vendas, você vai orientar o diretor de marketing e a equipe dele dentro da minha empresa. Então, você é chamado de advisor, professor é chamado de advisor e os alunos são chamados de achievers. Vocês são referência para os alunos dentro do programa. Por que que vocês são referência? Porque eles, os alunos, como eles são alunos do ensino médio, é o momento que eles estão descobrindo coisas novas, que eles estão preocupados com o mercado de trabalho. Então, você vai ser uma referência para esse aluno, assim, de posicionamento, né? Como eu devo me comportar dentro de uma empresa? Como que, como que eu devo lidar com as dificuldades, o relacionamento. Então, assim, você vai ser referência mesmo para os alunos, você vai ser um exemplo. A sua motivação dentro do programa, ela influencia a motivação também dos alunos. Então, é importante que você tenha em mente isso, né? Você sempre dedicado dentro do programa, a sua presença lá faz muita diferença. É importante vocês lembrarem que antes de cada encontro, é essencial que os voluntários se reúnam com o professor coordenador do projeto para preparar a jornada. Então, assim, antes do, do, dos encontros, vocês podem fazer uma conversa uma conversa informal rapidinha mesmo assim conversar com o professor coordenador conversar com os outros voluntários se tiver né conversar assim como que a gente vai programar essa jornada eu vou começar falando não vai ser ele então assim é bom vocês terem essa preparação para não ficar uma coisa um atropelando a fala do outro né no programa então vai fluir é, naturalmente então essa preparação antes é muito importante Agora falando um pouco das tarefas de você como voluntário de marketing e vendas, como que você vai ajudar esse diretor de marketing? Como que você vai ajudar essa equipe, né, a conduzir um, um ótimo projeto? Então, primeiro, né, vocês vão ajudar a equipe de marketing o diretor na preparação de estratégias de marketing valorizando atributos sociais e ambientais, ambientais. Nunca pense assim, nunca vou dar a resposta pronta para os alunos, vocês vão ajudar os alunos a pensarem. Então, assim, vocês vão conversar com eles e, e pensar assim, qual que é o diferencial do meu produto. O que, que ele tem de diferença? Às vezes já é um produto que existe no mercado, mas às vezes o formato dele é totalmente diferente. Ah, não há cor? Eu nunca vi uma cor dessa. Então, assim, vocês têm que ajudar os alunos a pensarem né, nesses diferenciais do produto, porque isso conta muito, né? Na hora de fazer o seu discurso de, de marketing, de vendas. Então, é, é pensar nisso mesmo, assim, para que eles se sintam mais preparados na hora de vender. Então, é, é importante valorizar esses atributos, pensar assim, nossa, a gente faz com um material reciclável, não, ó, que legal, acho que isso pode fazer diferença no discurso. Então, são esses projetos essas ideias mesmo que vão ajudar os alunos. Outra atividade que você também vai ajudar o diretor de marketing e vendas é na determinação das metas de vendas. Isso é muito importante para que os alunos eles tenham um parâmetro, né? Qual que, quanto que eu tenho que vender para conseguir, para que a minha empresa dê certo? Então, por exemplo, vocês podem estabelecer essas metas e isso vão ajudar os alunos até para ter uma competição saudável entre eles. Né? Eles gostam disso, assim, para ter um norte, né? Então, essa determinação de vendas é muito importante para que os alunos tenham um norte dentro da minha empresa e consigam caminhar, né? Sabendo se, nossa, a gente está perto de conseguir dar lucro ou não, nossa, a gente tem que aumentar essa meta aí, então isso ajuda muito. Outro ponto importante é o treinamento e a motivação dos funcionários. Então você, como, como voluntário de marketing e vendas, é extremamente importante que vocês façam esse treinamento com os alunos. Então esse treinamento, não só, por exemplo, como já foi falado aqui nos outros vídeos, de capital social. Na hora de vender a ação, você como, você, como sua experiência de marketing e de vendas, nessa hora vocês podem criar simulações. Então assim, você pode ser o comprador da ação e um aluno, né, você chama um aluno que tenha mais interesse em estar lá na frente e ele vai ser o vendedor. Então você simulam aí a venda, o que, que ele pode falar, ai meu nome, não, será que eu tenho que falar de onde que eu sou, o que que é o projeto, então essas coisas ajudam muito. E com essas simulações, às vezes quem é mais tímido, às vezes não um vai falar lá na frente, mas aí ele vai ver o outro falar e vai pegar aquilo como exemplo. Esse treinamento de vendas também é importante até na hora de vender o produto, porque a mesma coisa do, da, da venda das ações, às vezes os meninos não sentem seguros para vender o produto, às vezes, por exemplo, vamos supor que o produto seja um produto masculino, mas que é muito legal de vender, e aí tem uma menina na mini empresa que fala, nossa, mas é um produto masculino. Não, tem um jeito de vender super bem esse produto, então vamos trabalhar esse discurso. O que, que a gente pode falar, como eu falei daqueles atributos? é hora de colocar em prática. fala que é o que é o meu diferencial. Então, às vezes, o diferencial não é nem, às vezes, o produto. assim, Ele não é inovador, mas o seu discurso, você ganha ali no discurso. Às vezes, você vai falar alguma coisa ali que vai chamar a atenção a uma causa. Enfim, tudo isso ajuda na hora de vender. E é importante essas simulações. Às vezes, vocês vão passar uns vídeos também interessantes para eles de como vender, como que eu me comporto, meu tom de voz. Tudo isso ajuda. Outro ponto importante também, que vocês vão auxiliar o diretor, é no controle de inventário, vendas e comissões. Então, eu vou falar daqui a pouco das planilhas, mas é extremamente importante que vocês auxiliem nesses controles, porque vai chegar uma no início é até fácil falar quem vendeu o que, mas vai chegar um ponto que muitos alunos já venderam e você tem que ter esse controle de vendas porque isso influencia na comissão, então se não for uma coisa que o diretor vai ter tudo certinho, né, registrado, pode dar um problema futuro. Lembrando que as comissões, elas são obrigatórias, então assim, na terceira jornada vai ter essa definição do percentual da comissão da, da mini empresa que você está acompanhando. Varia entre 1 a 10%, então o que quem que vai escolher vai ser a mini empresa, né? Não, não é o professor, não são os voluntários então a mini empresa que vai definir esse valor que vai ser fixo até o final do programa. Então assim, se for uma comissão muito baixa é bom, porque aí, nossa, não vai tirar tanto dinheiro do meu caixa no final, isso é bom. Mas também é bom pensar numa comissão um pouco maior, porque também estimula os meninos. Às vezes eles ficam mais motivados a vender, porque sabe que além do salário lá, pela frequência deles vai ter uma comissão boa. Então é bom vocês né mostrar os dois lados da, da moeda para que os meninos definam né qual que vai ser essa comissão, qual que é a melhor para a mini empresa deles. Agora falando um pouco da relação do marketing com as outras áreas. Assim como numa uma empresa formal, né, em que as áreas se relacionam, acontece a mesma coisa dentro da mini empresa. Então o marketing ele vai se relacionar com as outras áreas. E você vai dar esse auxílio do diretor de marketing né, para conversar com os outros diretores, o presidente. Então, quais são essas relações? Primeiro, né, o marketing ele é responsável por distribuir os produtos para os colaboradores venderem. Isso é importantíssimo, né, porque depois que a produção fez aquele diagnóstico do que, que já tem de produto pronto, a então vamos ver aqui, o marketing vai dar uma olhada assim. Quem que vai levar o quê? Cada um vai levar um produto? Não, o outro ali tem, já tem um possível comprador, então ele vai levar dois. Então o marketing é essencial que ele faça esse controle, né, de qual colaborador vai levar qual produto, quantos produtos. Outra tarefa também do marketing é repassar o relatório de comissões para o RH. O RH, né, como ele vai fazer o cálculo dos salários, né, e a comissão também entra dentro desses salários que os colaboradores vão receber, então é importante que o marketing passe né, para o RH quantos produtos cada um vendeu, qual, qual que já é essa taxa né, de, de comissão de cada colaborador. Outro fator, é o marketing vai requisitar encomendas de produtos para produção. Então, às vezes o, marketing, o próprio pessoal de marketing, às vezes os outros que conversaram com o setor de marketing, eles vão falar assim, olha, a gente está Tá vendo aqui que essa estampa aqui tá saindo demais essa aqui já temos encomenda na escola tem muita gente querendo mais do que a outra ali que não é que não é uma estampa é uma cor lisa não então a gente tem que fazer mais essa estampa aqui para a gente não perder dinheiro então é o marketing que vai chegar para pro, pro, a produção e falar olha vamos fabricar mais esse produto aqui dessa estampa que tá, tá sendo um sucesso então é importante essa conversa do marketing né para poder fazer produtos que vendam né e a outra coisa também é que o marketing ele vai receber o dinheiro das vendas e repassar ao financeiro então esse dinheiro né no início das jornadas o marketing vai olhar quem vendeu o quê? quantos produtos e poder passar isso pro, né, esse dinheiro para o financeiro, para que tenha esse controle. Por mais que o, o marketing tenha a planilha deles, ó, fulano vendeu X produtos, esse dinheiro com quem que fica? Fica com o financeiro. Então por isso que essa conversa do marketing com o financeiro é essencial. Agora falando um pouco das dicas, né, para você voluntário de marketing que pode ajudar durante o programa. Primeiro, que é uma coisa até que eu comentei agora pouco, o bom treinamento de vendas é um dos fatores mais importantes para o sucesso da minha empresa. Então mais uma vez eu enfatizo esse ponto treinamento de vendas, seja ele de venda de ações, seja na hora de vender o produto, ele é fundamental. Se você acha que só sua fala não é suficiente, você pode apresentar vídeos, pode fazer simulações, tudo isso que pode ajudar os alunos mesmo. Vocês vão começar a reparar o perfil dos alunos. Olha, eu acho que eles aprendem mais com vídeos, então vou passar vídeo. Ah, não, eu acho que esse teatrinho faz muito sucesso, então vamos buscar mais essas simulações. Oriente também, né, é bom vocês orientarem o diretor e a equipe de marketing e vendas sobre a criação de mídias sociais da a mini empresa. Então, vocês podem, né, desde o primeiro dia, incentivar, pessoal, vamos fazer uma logo a mini empresa? Acho que vai ser bacana, vamos criar as redes sociais, vamos fazer um Instagram, um Facebook, porque é mais um, né, um meio do pessoal divulgar não só o produto, mas também a mini empresa, né, falar que ela existe, né, que ela faz parte desse programa. Então, isso é muito importante. Mais uma coisa agora: se ao final do programa houver estoque de produtos acabados, a minha empresa poderá reduzir o preço de venda por meio de ações promocionais. Aí vocês vão pensar assim: nossa, mas vai reduzir o preço de venda do meu produto? Isso não é ruim, gente? Se chega a um ponto que já está acabando o programa e vocês ainda têm estoque e não estão conseguindo vender com aquele preço que, do preço de venda do produto, é melhor diminuir. Vai diminuir, impacta um pouco ali na mini-empresa, mas pensa só, pelo menos vocês vão ganhar um dinheiro que vai para esse caixa da mini-empresa. Então é importante pensar não só em diminuir o valor do produto, mas essa ação promocional. Ah, é para acabar, né? Alguma coisa assim que o comprador se sinta também motivado a comprar. Mais uma dica. Oriente o diretor de marketing a criar um modelo de recibo para cada produto comercializado, contendo o nome do vendedor. Como eu falei no início, quando os meninos estão começando a vender, às vezes fica fácil falar assim, fulano vendeu dois, o outro vendeu um, mas chega um ponto né que já tem muitas vendas e se não tiver esse controle fica muito difícil né organizar depois o final os pagamentos então se vocês criaram um recibo não precisa nem comprar vocês criam um modelinho da minha empresa mesmo de venda quando vender ter o nome do, desse vendedor porque aí, no final para o diretor de marketing fica muito fácil ele olhar olha tem três papéis aqui de venda já consta quantos produtos ele vendeu a data isso ajuda demais Agora falando um pouco das planilhas de gestão. Como eu falei aqui até esse momento, foram algumas dicas, responsabilidades de você como voluntário, né? como advisor do programa. Mas agora é importante falar algumas planilhas que os alunos vão precisar preencher durante o projeto que você pode auxiliar, né, você como voluntário de marketing e vendas, poder auxiliar o diretor. Então vamos acompanhar algumas. Ah, só lembrando, pessoal, que essas planilhas, elas constam ao final dos dois manuais, tanto do voluntário quanto o manual do aluno, tá? Então, isso ajuda vocês, vocês vão receber essas planilhas também. Então, é só para a gente exemplificar melhor aqui. Primeiro, a planilha ME09. É a primeira do marketing, que é o controle de vendas. Então, essa planilha tem como objetivo controlar as vendas de cada integrante da mini-empresa, além de registrar a quantidade de produtos retidos com cada um. Então, essa planilha, ela é muito importante, porque às vezes os meninos batem o olho nela e acham que é um controle de vendas da minha empresa da minha empresa como um todo mas não aqui é um controle de cada vendedor então aqui tem o um nome do vendedor né vocês podem fazer até na ordem alfabética como vocês já têm desde aquela controle dos ativos lá vocês podem usar o mesmo padrão de quem né de quem é o primeiro de quem é o segundo e fazer esse controle por vendedor então vocês vão fazer o que por jornada não tem aquele controle por jornada de quem tá levando quantos produtos de quem trouxe já já vendeu esse produto então aqui essa planilha vai ajudar muito então tem aqui a data da jornada Quantos produtos foram retirados? Então, o um aluno ele vai levar dois para casa. Então, também tem os devolvidos. Tô aqui devolvendo um. Ah, então ele está devolvendo um. Então, um tem que constar ali, retido. É que ainda está com ele. Ele falou assim, não, gente, eu vou vender, está lá comigo, está lá na minha casa. Então, está retido. Ele pretende vender, mas ainda não vendeu. E tem também o vendido, né, que é aquilo que ele já fez a, a venda, já está levando dinheiro pro pessoal. E ali tem o um preço unitário do produto. E vamos supor que ele vendeu dois. Aí já tem o um preço total, né, multiplicado. E aí tem o um saldo. O saldo é quantos produtos esse aluno vendeu. E e o visto mesmo é assim, ó, oh, marketing, estou ciente disso, né? Então, é importante essa planilha, né, que ela seja preenchida a cada jornada. Porque se, por exemplo, o diretor de marketing, ele esqueceu, né, nossa, não, não lembrei dessa planilha, vira um caos. Imagina quantos ativers. Se tiver 30 alunos numa mini empresa e você deixou, né, se o diretor esqueceu de fazer esse balanço, dá muito problema depois, que é muito difícil lembrar, tá bom? Então, não esqueçam de pedir para o diretor acompanhar essa planilha a cada jornada. E agora tem a outra planilha que é a ME10, que é o controle de vendedores. Essa planilha refere-se ao número total de vendas realizadas por cada integrante da mini empresa e seu impacto sobre o faturamento total da mini empresa. Então, como vocês podem acompanhar, essa também é uma planilha ligada às vendas, só que diferente da outra que analisava né, as vendas de cada integrante, essa aqui vocês vão analisar todos os integrantes juntos. Então, aqui tem um cadastro né, dos ativers, tem o um número de unidades vendidas por cada ativer. Então, essa planilha, o diretor de marketing, ele vai fazer é o final do programa, né, porque aqui já é o balanço geral. Então, por exemplo, o primeiro aluno, quantas unidades vendidas no programa, qual que é o valor, né, essas 10 unidades que ele vendeu, quanto que isso, transformando em vendas, né, qual que é o valor disso que ele vendeu e qual que é esse impacto, né, dessa venda dele sobre o faturamento. Através dessa planilha também, vocês vão conseguir visualizar qual que foi o aluno que mais vendeu no projeto. Então, através dessa planilha, se ela for bem feita, né, bem elaborada, vocês vão bater o olho e já ver qual o aluno que mais vendeu, né, qual que, qual que é aquele aluno que impactou mais sobre o faturamento da mini-empresa. Outro ponto importante para o marketing, mas que não é uma planilha, é um formulário, é o formulário de requisição de produto acabado, que é a ME11. Esse formulário pode ser utilizado pela diretoria de marketing para solicitar produtos à área de produção. Se a minha empresa receber encomendas, este formulário será muito útil. Então, como eu falei aqui das encomendas, das estampas, né, é esse que é o momento disso. Porque se só falar e não registrar, às vezes o outro esquece, fala que não falou e dá uma confusão. Então, esse formulário é importante para formalizar aquela encomenda, né, que vocês estão conversando. Então, aqui vocês vão colocar, é uma do marketing para produção, né, qual que é a quantidade? Ah, eu acho que tem que, pelas encomendas que a gente tem, uma... 10. Ah, então vamos colocar aqui 10. E quais características? Ah, se eu faço um, o mesmo produto, mas eu tenho duas cores, eu tenho o rosa e o azul, e o azul tá saindo mais, aí eu vou especificar nas características. Olha, é o produto azul, né, ou então é da estampa tal. Então, pra isso que serve isso, pra formalizar esse pedido. E também tem um formulário, que é o ME12, que é o recebimento de produto acabado. E esse formulário pode ser utilizado pela diretoria de marketing para registrar os produtos recebidos da área de produção. Então, aqueles produtos lá da encomenda, aquele azul que tava saindo tanto, ficou tudo pronto. Aqueles 10 produtos estão prontos e aí o que a gente faz? Agora precisa desse formulário para poder registrar que eles estão prontos, né que eles estão sendo entregues para o diretor de marketing para poder começar essa venda, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Na hora de conduzir o projeto, vocês se sintam mais seguros. Se por acaso surgiu uma outra dúvida que a gente, às vezes, não falou aqui, mas que surgiu na hora que a gente comentou alguma coisa, vocês podem enviar essa dúvida pra gente, que a gente vai responder. E vocês também têm outros materiais, né? Além desse vídeo, tem outros materiais em Word, PowerPoint, tudo isso para ajudar você a se sentir mais seguro, a conduzir mais esse programa, né? a se sentir mais preparado, porque é a sua preparação que vai influenciar nessa motivação dos alunos. Então a gente agradece muito a participação de vocês, esse tempo doado, esse conhecimento doado, porque eu acho assim que é muito importante o papel de vocês, a gente agradece muito esse interesse em fazer parte desse projeto tão grande e eu tenho certeza que vocês têm tudo para brilhar.